Vamos ilustrar um pouco a minha fala, só para começar. A ilustração uh, vai ser um pouco bem pessoal, cada um vai fazer a sua. Eu quero que vocês mentalizem fotos de família. A foto da família de vocês. Quem tem sorte de ter foto de bisavô, foto de avô, foto de hum, dos pais e a foto de vocês. Fotos de gente, certo? Das famílias. Está ok? Feito? Projetado? Agora, faça uma distribuição temporal. Coloque lá em cima as fotos dos mais velhos, vamos descendo para os mais jovens. O que, que a gente vai notar nessa, nesse painel de fotos? Além da, além da quantidade, né? eu acho que uma criança de um dia tem mais fotos que, os, que o bisavó teve na vida inteira. O né? fotos são uma coisa banal. Mas, então, qual é a diferença? A diferença vai ser a, a, a atitude frente à câmera. E essa nos diz muito. Se eu pedir para vocês agora, qualquer pessoa aqui, vem comigo vão tirar uma foto, vocês vão absolutamente, sem que nunca ninguém tenha pedido ou ensinado isso para vocês, vocês vão armar um sorriso. Né? Aquela, vamos ser felizes na foto. Se a gente pegar as fotos dos nossos bisavós, dos nossos avós, isso não tem. Não tem. Não tem uma necessidade de fazer esse sorriso. Eles estão ali sérios. Mas, calma, a palavra sério talvez seja uma armadilha. Eu não sei se eles estão sérios. Talvez a gente, vendo do nosso ponto de vista, que a gente mede tudo pela régua da felicidade, a gente vê seriedade neles. Eles talvez até tivessem uma cara de circunstância, porque tirar foto é uma coisa inusual, mas eles estavam ali, do jeito deles, cada um do seu jeito, talvez felizes, talvez tristes, estavam ali simplesmente. Nós não. a medida que o tempo passa e que a gente vai se aproximando uh, do nosso tempo, é uma profusão de fotos felizes. A gente tem que escancarar uma felicidade. Peguem, vão para o Facebook, né? que é uma rede social mais usual. Comecem a olhar as, as fotos que tem. Qualquer foto, tudo foto. Tendo gente, dá uma olhada. Elas tendem a fotos felizes. Quase todo mundo, não é Na verdade? Elas tendem a isso. Não, não, a maioria, possivelmente, vai ser de fotos de gente sorrindo, feliz. Um sorriso congelado, feliz. Não sei, a gente não sabe se elas são felizes. Né? Se a gente pegasse um viajante do tempo... Conseguisse trazer o bisavô nosso aqui e mostrasse todas essas fotos, ele vai dizer: Uau, o mundo melhorou muito, todo mundo é feliz. Ele não consegue se conter nem nas fotos. Aquela felicidade transborda, é incrível. Então, nós a era da felicidade, certo? Agora que tem, essa felicidade é uma felicidade de foto. Bom, tá ok, então eu vou falar sobre felicidade, só queria ilustrar com isso. Porque essa ilustração é boa porque ela nos resgata uma questão a questão histórica da felicidade. E quando a gente está imerso num paradigma, a gente sempre acha que ele é natural e que ele é transhistórico e não é. Essa nossa vontade da felicidade é muito datada e é muito eh, contemporânea a nós. E a gente não consegue ver eh, eh, através dela. Se eu, se eu quisesse dizer uma coisa para vocês hoje, se pudesse resumir, é que a gente que eu conseguisse fazer vocês ver além da questão da, da régua da felicidade, certo? Eu não sei se vocês tiveram a educação católica que eu tive. Né? Eu fiquei muito feliz no dia que eu consegui perceber que o mundo, a gente consegue enxergar para além do bem e do mal. É né? uma conquista de criança que foi minha. Então é isso. Às vezes a gente, quando está dentro de um paradigma, não enxerga fora da, daquilo que o constrange. Né? E a felicidade, o conceito da felicidade, de alguma forma, ele nos constrange também. Tá bom. Mas o que é felicidade? A primeira coisa que a gente vai ver é sobre a felicidade é uma grande unanimidade, não é? Eu acho que não tem... parece um universal da condição humana. É a vontade de ser feliz. Ninguém é, discorda disso. É extraordinário que seja o um mundo que todo mundo quer a mesma coisa, a gente consegue ser tão díspares, né? E brigar tanto, é incrível. E queremos o mesmo. Tá, mas por quê? Não faz sentido, não, princípio. Bom, é, o que eu quero dizer para vocês? Quando a gente tenta definir felicidade, é um terreno... Aí que começa a questão, né? Aí a gente vê que está num um terreno pantanoso. Uh, fica alguns que saem pela tangente dizem, não felicidade é da ordem do sentir é inefável você não pode cercar a felicidade com palavras eu acho que dá eu acho que eu vou, eu vou tentar cercar a felicidade com palavras o que eu quero é, é, colocar é o seguinte a gente precisa fazer uma distinção isso é, é, é, é bem importante eu não estou aqui para falar mal da felicidade é óbvio que a felicidade tudo com felicidade é melhor não se trata disso né? é a, a, a... o que, eu, o que... O que eu tenho que fazer a precisão é que, que parece sutil, mas não é. É o seguinte: existe uma diferença entre a felicidade e o impulso à felicidade, a busca da felicidade. Para mim, o que me, a felicidade me parece inocente, mas a busca da felicidade me parece bem venenosa. E é isso que eu queria uh, uh, tentar ver se a gente começa se, se entende nessa direção. Por quê? Porque a felicidade a gente entende a felicidade como... Né, a gente, o senso comum entende a felicidade como se a felicidade fosse um objeto. Né? Como se a gente pudesse ir na direção da felicidade. E não dá, gente. A felicidade é um subproduto de uma outra condição. Não tem como a gente ir atrás da felicidade, embora todo mundo, né, todo mundo uh, tente isso. Nos passam isso. Né? O discurso do... do uh, uh, quer, quer ver discurso de pai hoje? Meu filho, eu só quero que você seja feliz. Não né? Notem o só. Né? Então. É... E aí que está tá toda a questão. O que, que esses pais estão dizendo? Eles não estão dizendo nada. Eles estão dizendo: meu filho, eu gosto de você porque eu quero o seu melhor, mas eu não sei te apontar nada. Por isso eu quero que você seja feliz, porque eu não tenho nada para dizer. Então, é essa que é a questão. O, o... A gente pode ir atrás de sonhos, a gente pode ir atrás de desejos. Certo? Digamos que um menino queira ser juiz. Não, eu quero distribuir a justiça no mundo. Não, então, isso, pra você, isso é um sonho. Então, você vai atrás dele, certo? Mas você sabe que você tem que pagar um preço. Você tem que estudar, tem que passar numa boa faculdade, tem que estudar depois para o um concurso de novo. E vai ser feliz, e vai ser feliz ou não. Vai ser infeliz, descobrir que não é aquilo que ele queria. Mas ele tem uma meta. Ele sabe para onde ir, certo? Isso é ter um destino, isso é ter um, um, um objetivo, um sonho na vida. É querer ser alguma coisa. O contraponto vazio disso é o nada, que é eu quero ser feliz. Né? ou seja, quando alguém diz que quer ser feliz é uma grande vantagem, porque a gente sabe que essa pessoa está perdida porque é, a felicidade é intransitiva né? é uma bússola que aponta para todas as direções então, como é que você vai ser feliz com o meu filho? Né? então o que, que acontece? A busca da felicidade ela coloca uma neblina sobre a questão do desejo então ela nos parece que a gente está indo para um lugar e a gente está indo para lugar nenhum esse que é o drama entende? então ela faz uma, uma cortina de fumaça que nos envolve, a gente pensa que está caminhando e está andando em círculos. E tem vários, uh, uh, e tem, tem várias outras coisas nefastas que ela tem. A, a drogadição é, uma, uh, é um fenômeno muito complexo. Né? Não dá para explicar por uma causa única, mas é muito provável que a nossa vontade, essa busca contemporânea de felicidade, deixe as portas abertas para a drogadição. Certo? Por que é isso? Porque a droga se vende como um atalho. Que é isso que é quem quer a felicidade. Né? A felicidade gratuita é essa. Uma felicidade que, como se fosse possível ser feliz sem fazer nada. Né? Como se fosse possível pular um, um, um, uma, uma trajetória. E a droga vem disso. Né? Então, a droga seria assim, é um objeto que nos dá, sem preço algum, a felicidade. Certo? Então, é isso. Então, não é à toa que a drogadição e, essa nossa, e a busca da felicidade, elas são mais ou menos contemporâneas, uma a outra. Não é à toa. Elas, claro, eu, tô, tô, eu, eu uh, repito, né? não vamos querer explicar a droga de só por isso. Mas que isso faz parte, faz parte. E bem, tem coisas mais perversas ainda. Uh, a, a maior perversão, ao meu ver, é o seguinte. Antigamente, se você fosse triste, você era triste, você tinha um sofrimento. Hoje, é proibido ser triste. A, a tristeza virou uma fraqueza moral. Como a gente vive nesse paradigma da, da, da felicidade, você não tem direito de ser triste. Se você ser é triste, você está errado. Então, você sofre duas vezes. Primeiro, porque você está triste. E segundo, porque você não deveria estar triste. Você é culpado, porque você é responsável pela sua felicidade. certo? E que se você está infeliz, você é um leproso. Então, você tem que fazer alguma coisa sobre isso. certo? Então é, é, Ou seja, a gente vive num tempo que não, não nos permite... Uh, não dá lugar para tristeza A gente não vive no melhor dos mundos, gente Então, tristezas, medos, fraquezas A gente sente isso E o paradigma dessa felicidade né, Que a gente tem que estar atuando Não nos deixa isso Bom, mas a Diana vai pegar o gancho Do que eu estou falando Para falar sobre o grande responsável A droga A maior droga <risos> A maior droga é o amor é a droga da qual a gente mais espera a felicidade. O problema não é o que aconteceu depois do Felizes para Sempre nos contos de fada. Depois do Felizes para Sempre eles tiveram filhos, um filho, separaram, divorciaram, a sogra incomodou, essas coisas. Antes é que é uma coisa interessante da gente pensar. Porque antes do Felizes para Sempre, o que que acontece? O um encontro amoroso, o, o ápice da realização de um conto de fadas ou de qualquer história, né? ou mesmo uma comédia romântica, dos nossos novos contos de fadas, é o momento em que aqueles que estão destinados um ao outro, porque assim descobriram, se encontram, se resignam a, a, a um ao outro, nas comédias românticas, finalmente descobrem que são um para o outro e ficam juntos, prontos, felizes para sempre. Por que o amor nos garante a felicidade eterna? Na verdade, é, tem um, um texto de Freud, é, a gente conhece ele como Mal-estar na Cultura, uma das traduções possíveis desse texto é a infelicidade na cultura, infelicidade na civilização. Ele se preocupava com aquelas coisas que faziam de nós pessoas tão é, angustiadas, que adoecíamos de ideias, que, que sofríamos por coisas que aparentemente não era um nada, né? Que, que psicólogo é aquele que a gente vai parar depois que todos os médicos dizem que tu não tem nada. Então, uh, psicanalista, né? Então, Bom, uh, esse nada que nos faz sofrer é a infelicidade uh, na civilização, o mal-estar na cultura. Esse nada, dizia Freud, é, é, é, essa, essa, esse sentimento de fragilidade, de so, esse sofrimento é muito difícil de suportar sem lenitivos, uh, dizia Freud. Não, não sou o que estou dizendo. Ele dizia, lenitivos, é, o amor e outras drogas. Uhum. Nesse sentido, é, o amor é uma dessas drogas que nos permite enfrentar o maior mal que nós temos hoje, que é o mal de não saber quem somos. A publicidade sabe disso muito bem. Tem uma piadinha da Mafalda, né, que ela está na televisão, e, e a televisão diz, beba, coma, compre, faça, use, etc. E ela fica braba e diz... Pô, o que esses caras pensam que nós somos para ficar nos dizendo tudo que a gente tem que fazer ou querer? É, e aí ela para um pouquinho e pensa, os desgraçados sabem que nós não sabemos quem somos. Então, o que, que nos diz o que, que nós somos? Um objeto, um objeto que diga mais do que nós somos. Diga-me o que desejas e eu te direi quem és. O amor é um desejo unívoco. A paixão é um momento, é um momento de debilidade mental, de loucura, de, de, em que a gente é, não serve para nada, não serve para o trabalho, não serve para os amigos, não serve para os filhos, não serve para os pais, não serve para nada. A gente, porque a gente só quer aquele craque, né, aquele ser humano, né, aquela completude absoluta. É a maior das drogas, por isso que eu disse. momento de um apaixonamento é um momento que se reproduz num belo e bom orgasmo, no momento em que as duas pessoas realmente vivem, né, fazem então aquela bola, o ying-yang, né? que, que a outra metade laranja, a alma gêmea, como se queira chamar, esse momento de arredondamento, esse momento em que, em que nós somos uma coisa só, é o um momento em que, mais do que as minhas dúvidas são respondidas, é o um momento que as minhas dúvidas são banidas. Por que, que as dúvidas nos angustiam tanto hoje? A partir da, da Revolução Francesa e da Revolução Industrial, não existe mais nada no mundo que diga quem somos para que somos, de onde viemos e para onde vamos. Nós somos self-made people. Nós somos pessoas que precisamos definir uma identidade, precisamos definir desejos e sabemos que a nossa vida, o a Maria Rita, uma vez, escreveu um texto Maria Rita Kel, minha vida daria um romance. Cada vida do indivíduo moderno, tomando o individualismo não como egoísmo, mas como a vida de uma pessoa que precisa construir uma história para si, essa vida, ela, é, a gente não sabe para onde vai, nem de onde veio. Nada nos dá significado. Mas tem uma coisa que bane essas dúvidas, essas dúvidas a respeito do que ser e do que querer. O amor. Esse amor, ele na verdade, ele tem uma primeira... Né? O Freud, nesse mesmo texto, diz por que não buscar aquilo que, né, que queremos no primeiro lugar onde encontramos? Tem uma personagem mais idealizada do que real, que é a mãe, que ela, é, num primeiro momento, nos apresentava as coisas antes mesmo de que a gente pensasse que podia querer. Ela é uma figura mágica nesse sentido. Ela, na nossa imaginação, evidentemente, porque essa mãe mesmo não existe, é um paraíso perdido, mas que nunca tivemos, ela nos tem como centro no mundo. Só nós somos suficientes para fazê-la feliz. Aliás, ela nos desejou a ponto de nos fazer surgir no mundo. Essa matriz essa ideia, essa fantasia da complementaridade, que não existe nos bebês, por isso que bebês têm cólicas, por isso que bebês têm angustia, essa matriz acaba sendo a fantasia com a qual nós contaminamos as nossas escolhas amorosas e principalmente a matriz do apaixonamento. Essa ideia de que nós vamos, algum dia, ser tudo para alguém. E esse alguém vai ser tudo para nós. Não precisamos mais ter dúvidas, não precisamos mais ter dúvidas do que querer, não precisamos mais ter dúvida do que ser, não principalmente, não precisamos mais viver a orfandade de reconhecimento que o indivíduo contemporâneo sofre. Na verdade, é, é atrás dessa, é, dessa droga que é, a gente tem vivido, atrás de viver inúmeras vezes esse encontro. Porque o amor verdadeiro, aquele no qual, eventualmente, a gente pode encontrar esse outro tipo de felicidade menos cracosa, é, ele é feito de desencontros. Num amor herdeiro ou não de uma paixão, a gente vai ter que se dar conta que eh, nós estamos sozinhos, mesmo quando estamos com a pessoa amada, de que o um encontro amoroso é feito de desencontros e principalmente é feito do fato, né? o que, que um bebê pensa ou gostaria de pensar? Eu sou tudo que ela deseja, eu apreencho. O amor ele é feito da compreensão da incompletude. E os momentos de felicidade que o amor pode nos dar são aqueles fugazes momentos nos quais a gente se dá conta que, por aquele instante, nós estamos juntos. Então, ao contrário dos felizes para sempre, é felizes só agora, mas valeu.